Olá, sou o deputado Vicente Cândido do PT de São Paulo. Nesse momento estou relatando aqui a proposta de reforma política na Câmara dos Deputados. Estará à disposição o um relatório aqui no portal eletrônico da Câmara. E convido a você, eleitor, a você jovem, a você que queira exercitar a tua cidadania, a participar, a criticar, a sugerir aqui melhorias nesse relatório. E quero destacar aqui um ponto importantíssimo, que é o financiamento público de campanha. Você viu, acompanha e conhece a história do Brasil. O sistema que nós tivemos até agora causava distorção, abuso do poder econômico, desigualdade entre as candidatas mulheres, homens negros, juventude. Para isso nós estamos propondo, com isonomia e transparência, com igualdade de condição, o um financiamento público modesto, equilibrado, mais justo, onde nós teremos... Novos parâmetros, novas maneiras de fazer política, campanha mais barata, campanha isonômica, onde o partido pequeno terá também condições de disputar com os partidos grandes. Participe, olhe com atenção essa proposta do financiamento público de campanha, como fazem os grandes países do mundo, com um orçamento público, mas também com a participação do eleitor, podendo contribuir da forma mais variada que ele puder contribuir. Participe, vem conosco, vamos construir um novo Brasil.